E aí, gente, eu tô muito bem-vindos. É o Bigodonari, cara. Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês uma coisa, mano. Eu quero há muito, muito tempo e não estou conseguindo. Eu consegui completar a missão de um baú super mágico e até agora não consegui gravar pra vocês. E eu prometi pra mim mesmo que só ia abrir se gravasse aqui em vídeo, né? Porque vai que vem lindário, mano. E o baú super mágico tá meio sumidão aí do Clash Royale, não é mesmo? Então eu decidi abrir ele com vocês aqui no vídeo de hoje. Eu tenho algumas missões pra coletar e nós finaliza de vez essa missão e abre o baú super mágico aqui hoje em vídeo. Então, só se você é novo aqui no canal, não esquece, mano, de descer aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva se você é novo por aqui Gente, estamos aqui dentro da minha conta, eu tô com pouco troféu, mano, tô com dificuldade de subir nessa temporada Olha só, cara, acabou de vir clone aqui, não que eu gosto de clone, mas e uma épica no baú de prata Isso é bem interessante, bem legal Eu também esqueci de falar, mas nós temos um baú gigante e o baú do clã para abrir aqui hoje em vídeo, mano. Pelo menos uma lendáriazinha tem que vir, uma lendarezinha, sabe? Eu falo de motivo mesmo, porque é, porque não sei. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu já completei várias missões e não consegui até agora ter tempo para desbloquear esse baú aqui para gravar vídeo, enfim. Mas nós vamos abrir tudo hoje aqui em vídeo. Vamos começar abrindo esse baú gigante aqui. Vai que eu ganho lendário no baú gigante. Nunca ganhei na vida, na vida, no baú gigante. Mas beleza, espíritos de fogo Não vai vir dessa vez, mas bombardeiro E mago, olha, foi um baú que eu não gostei Tanto, eu gostei mais ou menos aqui Pelo fato de que veio os servinhos, mas de resto Eu não uso nenhuma das cartas Beleza, agora é a hora do baú do clã Baú do clã é um baú que tem várias chances Eu já ganhei várias lendárias No baú do clã, várias lendárias Nossa, agora eu falei como se fosse várias vezes Não foi várias, mas foi algumas Beleza, gigante real, valquíria Valquíria, eu gosto pra caramba dessa carta Eu achava muito forte, bárbaros Elite. Cara, olha isso, é sério, cara. Meus bárbaros de elite estão nível 10 ainda. É muito fraco na faixa de troféus que eu tô, porque a maioria tem nível 12, no mínimo nível 11, nível 12, muito nível 12. E tem alguns caras com nível 13, Bárbaro de elite nível 13, existe demais. Isso, flechas 56, flechas goblins, não vai vir lendária também lá. mano, tô muito cagado, porque os baús tá vindo muito, muito mexeruca. Beleza, príncipe das trevas. Por enquanto, ok, por enquanto, tranquilo E agora chegou o momento tão esperado De nós abrirmos o nosso Baú Super Mágico, é sério, ali ó 495 barra 500 Se eu coletar já esse presente Diário aqui, que é o baúzinho de madeira Nós já vamos conseguir desbloquear Essa missão, mano, e vamos abrir Aqui junto, pra ver, opa Príncipe, hoje eu tô, hoje eu tô um cara épico Hoje, o que mano? Tá vindo diversas cartas Épicas aí, veio Épica no Baú de Prata Veio Épica no Baú do Clã, obviamente Veio Épica... Aqui nesse baúzinho de madeira Tô sentindo que hoje vai vir lendária, né, mano Tô sentindo um gostinho de lendário. Você também tá sentindo? <risos> Beleza, será que vai ser nesse baú super mágico aqui? Vamos ver Eu também tô muito louco pra pegar um dos novos baús Aqui na missão que até agora eu não peguei mas beleza, vou abrir o baú supermarket aqui que tá mais raro impossível, 7.128 de ouro, eu queria muito esse ouro. Beleza, gigante, acabei pulando uma carta aqui, 18 gigante, meu gigante já tá nível, eu acho um nível 7 pra uma carta rara, um nível baixo, fraco. Mas tranquilo, zap mano, zap, meu zap vai pro nível 12 e eu ganho muito zap, é sério, eu não sei porque eu sou tão cagado nisso, beleza, muito bom. Servos 311 servos, Cura, vamos ver, não vai vir lendária, mano, hoje hoje foi o dia da época mesmo, tá, tá, tá de bom, tá bom, a gente contenta, mas beleza, eu demorei pra caramba aqui, pra baú aqui, mas não vi uma lendarezinha. oxi, aí beleza, barril, nossa mano, 26, 26 barris de goblins. Mano, é muito barril de goblins Vou conseguir upar ele agora Então esse é muito bom, porque barril de goblins é uma carta muito, muito top E é isso aí, mano Veio agora esse baúzinho aqui, vamos coletar essas duas recompensas E já vamos quase finalizar esse baú de ouro aqui Dá pra finalizar? Dá pra finalizar, mano Beleza, ainda ganhamos um veneno Não disse que hoje eu tô num cara épico <risos> É sério, vamos conseguir finalizar aqui o, o baú de ouro, mano. Agora só falta vir uma carta da época aqui desse baú de ouro. Aí, ó, viu? Zap de novo, tranquilo. Arqueiras, legal, bombardeiro. E vamos ver, não veio. Rara veio... agora, fornalha, mas tá valendo, cara. Beleza? Boa, mano! Baú do Rei Lendário! Não é um baú assim que eu. Nossa! Amo! Mas é um baú legal, né? Um baú que é um baú de 250 pontos, então eu acho que é um baú que vale a pena. Você se esforçar um pouquinho pra desbloquear aqui nas missões Agora, mano, eu preciso fazer uma coisa muito séria com vocês Que é subir os meus troféus aqui no Clash É sério, eu tô com muito troféu Mano, é sério, eu tô passando um mico nessa temporada Que é gigantesco, tá? Porque eu tô com os troféus muito baixos E nem dá nem lendária eu tô, cara Meu Deus, bora subir isso aqui, então Eu vou usar esse deck aqui de pack, meia cavaleiro Que é o meu deck, a galera aí fala que eu uso bastante Mas como eu tô com a intenção de subir de troféu Vamos testar isso aqui Eu tô testando outros decks Eu já já venho com os decks massa pra vocês Estamos jogando aqui contra o Guzo, Guzo do clã gosta blá blá blá Beleza, um zapzinho aqui e vou tacar o cavaleiro aqui Beleza cara, o cara deu um daninho ali na gente, já deu um daninho logo de começo Mas tranquilo, o Guzo, vamos ver qual é a tua Beleza, vou tacar aqui a flechita e vamos ver mano É, eu imaginava, é um deck bem chatinho, mas, mas tranquilo Beleza, bora tacar os servinhos aqui Servinho já deu conta ali, beleza De Ó, o cara tá com um mago elétrico que eu não entendi Entendeu? Eu não entendi Beleza, parei aqui E esse mineirinho dele aí é chato, mano Ah, e já sei qual deck, aquele deck muito chato Que a galera usa pra caramba, que o cara fica gastando Zap, o cara é, é um Tipo um novo log Zap bait aí, sei lá Enfim, ops, o cara tá mandando ops aí Provavelmente tem Torre Inferno, tenho quase certeza Que tem Torre Inferno, e se tiver Torre Inferno Eu vou me lascar ao extremo não vou tacar isso aqui, mas vou tacar isso aqui, aqui, ó. Não, mano. O cara tem. O cara tem peca. É sério? É sério isso? Mano, agora eu gosto muito de surpresa agora. Fui pego de surpresa. Beleza, beleza. Vou tacar agora aqui, ó. Mega Cavaleiros. Mega Cavaleiros. Pra matar essa princesa dele chata, né? Porque princesa é uma carta muito chata. Você ignora, e ela vai tirando ali 200. Olha o deck desse cara, mano. É uma variação do meu deck, na verdade. Do meu deck aí, <risos> agora esse deck é meu <risos> Mas beleza, é um deck bem chato Tô, vendo, tô sentindo que eu vou passar dificuldade Só que ele tem uma vantagem ainda sobre mim A vantagem dele é que ele tem mineiro Então ele consegue ah, né, me atacar direto na torre Mas beleza Beleza, beleza, beleza, beleza Belezura O cara tá dando bastante dano na gente aqui, mas beleza Calma aí, já vou vir de Mega Kniters aqui Já venho aqui de Opa, conseguimos chegar na torre do cara aqui Desse fulano, não é mesmo? Beleza fulano, calma aí fulano, calma aí, beleza, calma aí, é, é, é, sentiu né, sentiu um apertinho, eu sei, que, eu sei que ele sentiu um apertinho, eu sei que agora o fulano sentiu um apertinho, mas tranquilo, se a gente conseguir chegar ali na torre com o nosso cavaleirinho, o cavaleirinho dá bastante dano, vocês vão ver isso agora, ó. ou o cavaleirinho, ou o cavaleirinho, mas... Não levamos a Já era matou, bicho, muito bem, obrigado, bom jogo, mas essa foi nossa, cara, porque assim, ó, esse moleque aqui é só ter paciência, paz, que tá tudo certo, entendeu? Botamos aqui o um baúzinho de ouro pra abrir e bora puxar outra batalha ainda porque nós tá fraco, beleza, nós tá fraco, mas vamos tentar subir mais, vamos tentar subir mais aqui e, mano, vamos jogando contra quem? Tá me jogando contra o Tengiku, Tengiku, Tengiku. eu também Tengiku! Brincadeira, brincadeira, odeio fornalha, e o cara já vem de fornalha para cima de mim, beleza, Ai, será que vai acertar minha torre também? Porque fornalha acerta, eu vou já começar aqui de meia cavaleira aqui atrás, é, se eu soubesse eu teria botado já direto na, na torre ali, para tentar fazer algum pushzinho Cavaleirinho, um ridzinho boa, delícia, gosto assim querido, gosto assim, beleza, aqui, aqui, é, eu queria que fosse diferente essa história, mas não foi, beleza, pelo menos agora eu vou conseguir aqui dar um jeitinho e o cara tem essa vantagem. Eu não tenho nenhum tipo uma bola de fogo, algo que eu possa dar dano direto no cara. Mas tá bom. Se a minha peca chegar lá, vai ser bom. Se a minha peca chegar, vai ser bom. Calma aí, zapzinho aqui, pequinha, levou a torre, levou a torre. Você vai conseguir matar esse mago ainda? Maravilha, deliciosa. Essa peca, mano, eu. Adoro, eu adoro P.E.K.K.A É sério, eu adoro peca O cara botou outra tá fornalha lá Mas eu já acabei com esse bárbaro gerente dele aqui O que, que, que esse cara tá achando? Esse cara tá achando que tá... Tá onde, cara? Ô, oh, ô, oh, fulano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, vamos ter respeito Cabana de bárbaros Eu não creio Eu não creio Beleza Ó, ó o goblinzinho ó, ó o servinho dando dano lá, mano Olha isso, mano Olha isso, mano isso foi bom agora. É sério, gostei. Gostei. Mas beleza. Bora fazer isso aqui, ó. Tacar o esperto de Shell aqui. Pra puxar aqui. Beleza. O cara já veio lá. Eu vou tacar. Eu vou tacar o seguinte. Eu vou tacar minha P.E.K.K.A. aqui, ó. Minha peca Dá um hit ali, filha. Dá um hitzinho. Pelo amor de Deus. Internet. Internet, você tá. Você tá com isso hoje, hein? Beleza, consegui pelo menos ali matar, cara, você vai aonde com isso aí, seu mal educado? Mal educado. Beleza, eu tô muito bobo hoje, cara. Eu não sei por que eu tô assim, é que eu acho que eu devo estar feliz. Deve ser por isso, mas nós estamos indo muito bem nessa partida aqui. Muito bem mesmo. Tranquilo, um, um daninho só ali. Mano, o que você tá fazendo, querido? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos botar os pingos nos is. Tá bom? Tá bom? O cara já, já aceitou a derrota. Já aceitou a derrota. Sabe que vai ser três coroas? Brincadeira, acho que não vai ser três coroas. Ou, ou vai, não sei. Mas beleza, já conseguimos levar as duas torres do cara aqui. Mano, só aceito, deixa eu levar três coroas, tá? Só pra somar no histórico, por favor. Deixa eu botar aqui. Calma aí, calma aí. É, poderia ter botado o... Os servinhos. Ah, mano, três coroas, mano. Esse meu deck aqui é o deck certo pro punch, entendeu? É o deck ideal. Pelo menos na minha faixa de troféus ele tá funcionando muito bem. Apesar de não ter ganhado lendária, ganhamos duas partidas aqui. Então tá valendo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar muito, muito like aqui embaixo. E também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Um beijo imenso no coração de cada um de vocês. E valeu!